Mais uma semana em casa Hoje é segunda-feira Hoje a gente buscou o almoço E depois foi no mercado Comprar suprimentos A gente comprou leite é, Biscoito Pão Eu comprei aveia O é, que mais? Basicamente isso Mantimentos para café da manhã, lanche e tudo mais. E a gente foi no mercado X primeiro. E este mercado, ele estava fazendo fila para as pessoas entrarem no mercado. Então, tava uma fila do lado de fora. E vocês sabem que tem que evitar estar em filas, né? Estarem aglomerados. E aí, a gente foi num outro mercado, mercado Y. Não estou falando nome de mercado, porque... Não estamos sendo patrocinados. Quem sabe ah. algum dia, não é mesmo? Quem sabe algum dia. Então... Aí a gente foi no outro mercado e aí as medidas dele eram diferentes, eles deixaram a porta menorzinha. Pra entrar tem que higienizar as mãos, pra sair tem que higienizar as mãos, tem menos carrinho e tem menos caixas também. Mas a gente não demorou muito no mercado. E agora eu vou comer o meu almocinho. Tem muita verdura, muita, muita coisa, muita vitamina, muita pra ficar forte. Porque sábado e domingo eu e a minha gente nos alimentamos muito mal Porque a gente tava, tipo, comendo fora E aí não pode mais comer fora, sábado e domingo E aí a gente comeu super mal E aí sexta-feira vai ser outro dia que a gente vai sair é, A gente não quer sair em outros dias Sexta-feira a gente vai comprar as comidas pra comer no final de semana O que é que é meu aí? E agora eu vou ver se meu vídeo foi renderizado Porque o computador tá desligado pessoal, vamos nessa semana ter um encontro na terça para turma B e C às 14 e na quarta para a turma A e D. Vou encaminhar um link para uma videoconferência para termos inicialmente contato e conversarmos sobre como se irá dar nossas atividades. Estou preparando atividades que deverão ser feitas por cada turma nos seus dias definidos e deverão ser postadas. Mas amanhã nos falamos. Logo enviarei o link para acesso. Até mais, professora. Bom, o que eu achava que estava acontecendo só nas universidades dos Estados Unidos, porque sou uma youtuber que acompanha youtubers, vai acontecer na minha universidade, vai ter videoconferência. Eu não sei como lidar com essa informação, porque minha casa é um caos. Tem barulho, nossa senhora vai ser, nossa senhora... Eu não esperava esse acontecimento. Vai ter videoconferência. Agora que eu me recuperei um pouquinho desse negócio, eu vou ajustar minha câmera, que ela tá sem drive, eu acho. Que atualizou o computador e eu acho que não atualizou o drive da câmera de do microfone. Vou atualizar esses rolês agora e eu vou instalar o TikTok. Vocês viram que hoje eu acordei e coloquei maquiagem? Muito home office, sim! E mais um dia e vamos de vitamina D. Peguem sol durante a quarentena. muito importante. Não peguei sol ontem que ficou o dia inteiro nublado. Vou pegar sol hoje. Peguem sol! Já passou algum tempinho desde que eu gravei o último take. Eu tomei banho lavei o cabelo. Fiz uma finalização bem rápida. Fiz finalização no banho mesmo. E aí agora eu tô atualizando algumas coisas aqui no computador. Porque a webcam não tá funcionando. E como eu falei pra vocês, eu vou ter videoconferência, eu preciso que esse computador esteja funcionando, a câmera dele esteja funcionando daí eu vou reiniciar o computador agora e coisas que aconteceram, eu fui tomar um banho de sol eu peguei 25 minutos de sol lá fora, foi ótimo é incrível com você depois de pegar sol, depois de pegar sol eu fui tomar banho e agora eu tô muito mais energizada, eu também tomei uma xícara de café, mas enfim tomem sol se vocês puderem tomar sol, tomem sol. e Enfim, é, pois é, descobri que vai ter videoconferência do estágio e eu tava lá fora, né? Nossa, meu cachorro tá lá do outro lado. Eu tava lá fora tomando sol e aí eu ouvi um carro de som passando, falando para as pessoas ficarem em casa e em caso de sintomas mais graves ligarem pra... Alguns telefones. Eu não consegui anotar os telefones porque eu tava tomando sol, não tava com nada pra anotar, mas eu tenho quase certeza que esses telefones estão disponíveis no Instagram da prefeitura do, do da minha cidade. E eu vou dar uma olhada agora pra ver. Quem é de Porto Velho é, vai no Instagram da prefeitura e aí até bem aqui ó. A postagem é essa daqui. Agora o momento é de prevenção e não de pânico e aí você vai descendo aqui você vê que eles comentaram aqui uma lista de telefones úteis pra você ligar, porque eu acredito que é isso mesmo, que se a pessoa tiver sintomas mais graves ela... vou até tirar print disso, ela liga e aí os profissionais de saúde vêm até sua casa, porque se você tiver coronavírus, você não espalha esse o coronavírus, é e se você não tiver e for, por exemplo, pra um lugar que tem, então eu achei a iniciativa muito boa e tô tentando reiniciar meu PC, ele não reiniciou. Bora, querido! E aí eu editei o vlog essa madrugada e aí eu percebi que eu não estudei violino. Nada, nada, nada, nada, nada, nada de violino. Essa é semana inteira que eu fiquei em casa. Então o que eu vou fazer agora? Agora, de verdade, porque eu falei no outro vídeo que eu ia estudar violino e eu não estudei. Só que agora, de verdade, eu vou pegar o meu, a minha estante, a minha pasta já tá aqui, e eu vou pegar a Madonna, e eu vou estudar violino. Chega de procrastinar o estudo do violino. Então, vamos estudar violino. Ah, outra atualização. Eu descobri que eu vou ter aula amanhã, 9 horas da manhã. Porra. Então, eu vou pegar meu violino agora, até porque o computador vai ficar assim, ó. Eu botei o computador pra atualizar, então vou estudar a violina agora. estava ali no estudei por aproximadamente, nossa, estudei bastante, por aproximadamente uma hora e 15 minutos, assim, com pausa, pra mexer no celular, pra mudar de lugar, porque onde eu tava começou a ficar escuro, toquei várias músicas, e aí eu cheguei no concerto, e aí o que aconteceu? Não conseguimos tocar o concerto da forma que eu queria tocar. Então amanhã a gente vai tentar de novo... E hoje eu tô muito feliz com a meditação de Thaís que eu toquei, que eu estudei bastante. Tô muito orgulhosa de mim, eu sou muito estudiosa. Amanhã eu quero estudar mais violino. Monique do Futuro, eu espero que você estude violino todos os dias essa semana. A gente precisa, menina, tocar essas músicas. Não dá, não dá pra ficar assim, entendeu? Meu Deus, um sorteio de um Nintendo Switch de Animal Crossing. Estava enviando o vídeo da primeira semana e descobri o quê? Que só renderizou metade do vídeo, porque meu irmão mexeu no computador. E aí eu perdi o vídeo, porque eu não salvei o projeto. Enfim, vou reeditar o vídeo da primeira semana, que era pra ir ao ar hoje, na segunda-feira à noite. no dia de quarentena, como vocês viram eu gravei um trechinho do que eu estava fazendo mais cedo eu tive uma videoconferência com a coordenadora do meu curso e com uma das minhas um, preceptoras de estágio foi a preceptora do estágio de geriatria e aí eles deram um panorama geral do que, é que vai acontecer agora e, enfim, eu estava bem cansada eu fui dormir muito tarde, fui dormir umas 3 4 da manhã e aí foi foi difícil de acordar hoje, né? Eu cheguei atrasada na videoconferência, mas consegui pegar bastante coisa. E agora, depois que acabou a primeira parte, a professora deu uma atividade pra gente fazer. Era 10 horas ela deu essa atividade pra gente fazer. Aí 11 horas a gente vai entrar na live de, de novo, vai discutir sobre o que ela pediu. Ela pediu sobre o tratamento em pacientes com osteoartrose. E aí eu, tô... eu abri um, dois, três, quatro, cinco cinco artigos, eu acho que é o um número bom Se duvidar eu vou usar só 3, 4 E vou fazer e... Só que eu tô mais preocupada com o meu computador Que eu não tô conseguindo acessar a câmera Porque Ele Eu não tô conseguindo ligar a câmera com ele Então eu vou Tentar Consertar a câmera Pra ver se eu consigo Entrar na live e as pessoas verem meu rosto, principalmente os professores verem meu rosto, então eu vou fazer isso agora. Eu, eu falei pro meu amigo que o meu maior erro foi entrar na live sem tomar o meu cafezinho, que eu só entrei, não fiz nada, e aí agora eu tomei um banho, fiz meu cafezinho, separei ali um pedacinho de bolo pra eu comer, eu tô muito feliz, olha o meu bolinho. Vou comer agora e aí eu vou tentar resolver o problema da minha câmera. E fazer o trabalho ao mesmo tempo. Provavelmente eu não vou conseguir fazer o trabalho do jeito que eu quero, bonitinho. Mas o bom é que eu tenho até sexta-feira pra enviar. E hoje é terça. Engraçado que na quarentena a gente perde um pouco a noção de que dia é, de que dia da semana é. Mas hoje é terça, o oitavo dia de quarentena. Eu preciso parar de falar quarentena porque não é quarentena ainda. É... Como é que fala? É... Isolamento social. E é isso, vou tentar consertar a minha câmera e daqui a pouco, se acontecer mais alguma coisa, eu falo com vocês. Acabei de chegar em casa, fiz uma coisa que eu não deveria, que foi passar numa loja de música e comprar breu. Mas assim, o meu violino tá ficando sem breu e não ia dar pra estudar sem breu, gente. Breu é, pra quem não sabe, é a liga que a gente passa no arco pra sair som. Essa pedrinha aqui, eu tava sem breu já há muito tempo, muito tempo mesmo. É, eu pegava emprestado e tudo mais. E aí, eu e o Alife, o Alife inclusive assiste meus vídeos do canal, ele comenta aqui, já apareceu no canal, estrelinha, figurinha do canal. É, eu e ele, a gente tinha combinado que a gente ia comprar um breu muito bom, que custa tipo 180 reais que é um breu muito bom, que dura muito e não fica aquele pó no violino. Só que a gente tava conversando sobre isso no WhatsApp, tenta até tá salvo. Era fevereiro ainda, tipo, início, iniciozinho de, de fevereiro, acho que final de janeiro início de fevereiro, falando que a gente ia comprar o breu. E aí a gente não comprou, Por quê? Por que que a gente, porque a gente é trouxa. E aí eu tive que comprar um breu baratinho para poder sobreviver esse isolamento social. Parece que um lado do meu fone de ouvido parou de funcionar. Ainda bem que é o fone de ouvido que eu uso o microfone pro celular. Não, tá funcionando os dois lados. E... E agora nós temos Bre... Meu Deus, 35 reais uma pedrinha desse tamanho. Falou que vai gastar 180 reais numa pedrinha provavelmente desse tamanho também. Então, tá tudo bem, tá tudo ótimo. 35 não é nada, é perto de 180. Por favor... Isolamento social acabe logo pra eu poder comprar o meu breu Top Zera das Galáxias. Ansiosa pra passar isso no meu arco. Agora são três e meia. E duas horas eu tive uma reunião com a minha outra professora, minha professora de ortopedia, e basicamente a gente tem mais um exercício pra fazer e eu estou de saco cheio. Eu fiz uma parte do exercício de geriatria de manhã. E aí eu comecei a fazer o de ortopedia agora e eu estou de saco cheio. Eu quero fazer vários nada. Isso é a prova de que o nosso cérebro ele se adapta muito rápido. Inclusive se adapta muito rápido a coisas que não era muito legal dele se adaptar. Eu, por exemplo, já me adaptei totalmente e meu cérebro acha que ele está de férias. Porque eu sentei aqui, tem uma hora e meia que eu sentei para estudar. E eu não consigo mais estudar, eu estou de saco cheio, não aguento mais. Enfim. Eu espero... Aí eu fui lá na cozinha, fui dar uma volta, fiz o um cafezinho, espero voltar ao ritmo agora. Porque vai ter uma discussão em fórum agora e, e eu tenho que fazer o que eu li, o que eu entendi. Enfim, tô de saco cheio. Mas assim que, que acabar essa discussão e eu vencer, eu aviso vocês. agora e eu falei que tava de saco cheio, né mas eu respondi o, o que a professora pediu e ela acabou de me responder e falou que tá tudo bem, estou muito feliz é tão bom quando a gente consegue sabe, ah, eu não sei qual é a palavra é... se superar cada desafio e tudo mais, porque eu tava muito cansada, eu já tava cansada e aí ela me elogiou e falou que tá tudo bem. E é isso. Aí eu aproveitei pra colocar uma foto também no meu portal do aluno, porque não tinha foto. E agora tem uma foto. Ah, uma foto do, da época em que eu tava no meu primeiro período ainda. Nostálgica. Vou mostrar pra vocês. Olha esse bebezinho Ai, tô muito feliz. quer e eu estou muito feliz que o Daniel saiu ontem da casa e eu tô, como vocês podem ver aqui, fazendo um curso de aquarela e daqui a pouco eu vou fazer as atividades da faculdade que eu deixei para hoje. Tô com bastante preguiça, não queria fazer nada hoje, é mais um dia que eu estou bem preguicinha, mas eu vou ver o que, é que eu posso fazer, até daqui a pouco. Não. Acho hum. hum. hum. hum. hum. hum. é o dia de quarentena, eu acho. Deixa eu conferir. Tá vendo? A pessoa ela começa a se perder dias, tá? Hoje é o décimo dia de quarentena, dia 26 de março. E eu tive mais uma videoconferência com uma das minhas professoras. Pra quem não sabe, eu sou estudante de fisioterapia. E fisioterapeutas geralmente estão na linha de frente a questão de ventilação dos pacientes do Covid-19. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas causa muitos problemas respiratórios. E aí, geralmente, quem mexeria nos ventiladores mecânicos, que são os respiradores, que o pessoal chama, comumente, somos nós, fisioterapeutas. E essa nossa professora, ela exige muito da gente que a gente tem que saber desses, dessas informações. E a gente tem que estudar muito. E aí, o que ela passou pra gente? Ela passou dois cursos da Organização Mundial da Saúde. Isso, é da Organização Mundial da Saúde, em parceria com a Organização é, Pan-Americana da Saúde, com o Campus Virtual de Saúde Pública, que são dois cursos de aproximadamente 5 horas, os dois juntos, sobre a questão do coronavírus e tudo mais. Aí eu abri aqui o um curso, o primeiro curso são 5 PDFs, e o, o outro curso eu ainda não abri, e aí eu tô assim... É muito difícil, depois que você deixou o seu cérebro preguiçoso, botar ele pra ativa de novo. Então, basicamente, hoje eu vou passar o dia inteiro tentando estudar isso. Eu vou levar muito mais tempo do que o esperado, sabe? Porque eu não tô muito bem na cabeça. Então eu vou fazer esses cursos. Provavelmente não vai ter muita filmagem, igual ontem também não teve muita filmagem. Porque eu vou estar... Ontem eu... Foi de preguiça e porque eu estava fazendo o um curso de aquarela. E hoje vai ser porque eu vou estar tá fazendo leitura de arquivos em PDF. Mas fé que vai dar certo, fé que, que, que eu vou conseguir. E a minha meta são 9h56 agora da manhã, 10 horas A minha meta é meio-dia terminar o primeiro curso. Porque essa sou eu. Eu quero terminar um curso de 4 horas em duas. Bora! 12º dia Ontem eu não filmei absolutamente nada Eu só fiz uma atividade de gineco Enviei E passei o restante do dia na minha cama Dormindo Foi mais um dia de desânimo total E enfim Hoje é sábado e minha mãe, a gente foi cedo no mercado comprar comida pra comer no final de semana. Tinha bastante gente no mercado, mas... Todo mundo com... Muitas pessoas, né? Com máscara, é... álcool e gel pra entrar para pra sair. Que susto, solar E a gente aproveitou pra comprar maçã. A gente tá comprando muitas frutas nessa quarentena. Pra ficar saudável em casa. E agora eu vou ficar no meu celular Vegetando Isso é um barco Provavelmente E qualquer coisa Eu gravo aqui Mas provavelmente eu não vou fazer nada Isso é um barco Não sei se vocês sabem, mas eu moro Muito perto do Rio Badeira Tenho barco. Fazia tempo que eu não ouvi um barco passando aqui. Isso. Até a próxima. ...nada por outros pesquisadores e ainda estava bem certa, tanto que por isso que eu não discuti ela naquela live. Só que de lá para cá, com mais dados e com estimativas mais realistas da mortalidade e do espalhamento da Covid-19, eles revisaram as análises e eu queria comentar como agora o cenário é bem mais animador. Eles revisaram um pouco o total de vidas que poderiam ser perdidas sem fazer nada e dessa vez analisaram o Brasil também. E os números que eles dão para cá, se a gente não tivesse feito nada, ainda são muito graves, só que muito está sendo feito. Hoje é domingo, último dia da semana Hoje o dia inteiro ficou nublado, zero sol e chuva Um dia bem... Eu pretendia gravar alguns vídeos pro canal que eu montei alguns roteiros Mas eu preciso de luz E eu estou sem essa luz agora Então eu não vou conseguir gravar esses vídeos agora Espero que amanhã esteja com mais luz E aí nós poderemos gravar mais vídeos, pra não ter só vlogs no canal. Pra ter outros vídeos também de, de conteúdos diversos. E tudo mais. E essa foi mais uma semana da minha quarentena. Meu décimo terceiro dia vai ser assim. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam seguros. E eu vejo vocês semana que vem. Pra mais uma semana de quarentena. E... Continuem positivos.